Angolanos levados e transportados de outras províncias para a província de Benguela para fazerem números no comício do MPLA foram deixados e abandonados à sua sorte, conforme estas imagens aqui no vídeo mostram. Vamos ver as imagens e vamos tirar então as nossas conclusões. Vejo no MPLA um partido que só sabe usar e abusar das pessoas. Não acredito neste partido, não acredito em suas políticas e vejo que é nada mais senão usar e abusar das pessoas. Então, neste dia 24 de agosto, nestas eleições, eu aconselho e deixo aqui o meu parecer, meu irmão, vote de forma consciente, se vale a pena sermos abusados desprezados e destratados como como fomos durante esses cinco anos, ou se eh, teremos mais condições de aguentar mais cinco anos de arrogância, de abusos, de desprezo, de falta de sensibilidade daqueles que dizem nos governar. Esta é a minha opinião. Eh, espero que o meu irmão ou a minha irmã vote de forma consciente.